Ele não tem resistência porque tá recarregando. Agora, quando, quando parou, quando recarregou, olha isso. Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, muita gente me pergunta e muita gente tem curiosidade para saber de como que funciona o gatilho, né? Efeito gatilho nos jogos do, do PlayStation 5, no DualSense. Eu vou fazer um experimento aqui para vocês e eu vou tentar mostrar né, com detalhes aqui qual o comportamento, né, como é o comportamento de cada arma conforme a gente atira, conforme a gente mira, quando o gatilho está ativado e como, e como o gatilho está desativado para vocês terem uma ideia. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o resultado já para ter uma ideia dessa experiência e quando vocês jogarem no Playstation 5, vocês vão falar, cara... O que os caras fizeram aqui foi um negócio sensacional, beleza? Vamos pro vídeo. Então, player, vocês estão vendo aí né, o meu controle todo diferente. Na realidade, essa é uma customização de um tema de The Last of Us Part 2 que eu comprei no AliExpress. Eu fiz até um vídeo no canal, se vocês quiserem ver como ficou o controle e o console totalmente customizado, vão lá e dê uma olhada aí, ficou bem bacana, tá? Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam. Mas voltando para o vídeo aqui, né, para vocês não estranharem né, porque o controle está todo adesivado, uh, eu, vou, eu separei por classes aqui para fazer os testes para vocês, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu vou fazer aqui mostrar para você, Player, é o efeito gatilho desabilitado para vocês verem a diferença, tá? A gente vai fazer isso com várias classes. Então aqui, ó, com efeito, com efeito gatilho desativado, ele é muito leve. Vocês conseguem ver aqui ó, que eu só encosto a mão, ele é muito leve. Tá? Ele é bem mais leve do que você imagina. Você toca, se você encostar o dedo aqui, ele, ele de fato ele já vai atirar. O gatilho também aqui, que é o gatilho de mirar, ele também é muito leve. Às vezes eu estou jogando sem querer eu encosto aqui assim, do lado, ó, ele já mira. Agora eu vou habilitar para vocês terem uma ideia da resistência que é aplicada no gatilho. Olha isso. Aqui, efeito gatilho habilitado. Beleza. Olha isso. Eu posso bater. Estou batendo aqui, vocês estão vendo o barulho. E ele não faz nada. Por quê? Porque ele tem uma trava que ele causa uma pressão. Ó, e ele já dá esse feedback. Né, do recolho da arma, olha que louco isso! Você tem que apertar com um pouco de mais força ó, e agora dá tá? cá. Vou voltar para a XM4 só para a gente. que eu descarreguei a arma dela toda, né? deixa eu me morrer aqui. Olha isso, DM4, aquilo que eu falei, e também aqui ó, a resistência. Olha isso, é muito mais resistente para você mirar. E se você pega uma LMG, é, é mais resistente ainda, é mais dura ainda. É muito louco isso. E olha aqui, ó. Ó, tá vendo que eu já tô apertando aqui a força que eu tô, colo... a força que eu tô colocando aqui no botão. Ó. E ele já dá exatamente o recoil da arma. Ó. No dedo. Muito louco isso, né? Ó quando agora da cá da cá aquela lá era xm4 olha cá ela é mais lenta o, o, o recoil, né o fire rate dela é menor ó e aqui para mirar também tem uma resistência ó. não é tão simples não tem uma resistência E o legal é que quando você recarrega o gatilho ele fica o botão fica mole de novo ó, vou recarregar aqui ó é que não tem mais dá mais para recarregar olha que louco vamos mudar então aqui de classe e vamos pegar uma uma SMG a MP5 é mais leve para mirar porque é uma arma menor vamos ver aqui como que é animal. E quando carrega ele ele ele solta a resistência. Olha ele solta resistência. Muito legal. Ó, bacana. E aqui vamos mudar de arma aqui. Não, vamos de k 74 aqui mesmo para vocês verem também como que é. Ó, o, ela é, o fire rate dela é menor do que o da MP5, né? Mira também, a mira dela também é levinha, bem bem bem mais leve do que da das assault. E aqui o recoil. E o e a intensidade da vibração também muda de acordo com cada arma, tá, player. Legal. Vamos trocar agora e vamos ver aqui da classe de de fuzil tático. Aqui a gente vai de Type 63, ó, é um pouco mais duro, né, o, a parte de mirar, ó, e se eu tirar o gatilho, por exemplo, a função do gatilho, eu vou desabilitar para vocês terem uma ideia só de encostar aqui, ela vai tirar. aqui ó. Para já mira. Se eu colocar o efeito gatilho de novo, vamos habilitar para vocês terem uma ideia. Eu bato aqui, não vai, cara. Não vai. Você tem que ó apertar. Putz, é muito legal. Vou mudar de arma agora, vamos para Agora o M16. Vamos, vamos agora para metralhadoras leves tá ó a stone ela tem um fire rate bem alto olha isso. e aí é fica tá, ó ele não tem resistência porque tá recarregando agora quando quando parou quando recarregou olha isso Cara, é inacreditável a força que esse botão tem. Player, para você ter uma ideia, se, eu, se você jogar com esse, com, com, com, com, o efeito gatilho habilitado no multiplayer, o teu dedo fica doendo depois de um tempo, de, tanta, de tão duro que é para você, faz, você fazer, para você dar o um tiro, para você mirar, é, é inacreditável. Parece que não, cara, mas dá uma baita diferença. E ele está muito bom para multiplayer porque o controle ele, se você tira a na realidade a resistência, nossa, fica meu muito rápido a reação. Olha aqui ó. E aí, ó. muito bom, né? Agora vamos ver aqui, vamos mudar a classe e vamos pegar fuzil de precisão. Ó. É um pouco mais duro, que eu comentei, é um pouco mais duro como eu comentei para vocês, né, para você dar aplicar que o Zoom, ele é um pouco mais duro, mais resistente. E aqui, player, ó, ele é ele é muito sensível. Você tem uma parte aqui, ó, que você aperta, mas ele é muito mais sensível que os outros. Pelo fato de ser sniper, né? Ó. Ele, ele, é, ele é mais sensível do que a, as Assault, por exemplo, e a, e a LMG. Aqui, você só dá um toquinho, ele tem a, trave, ele tem a trava aqui, você sente a trava, mas a trava ela, ela tem bem menos resistência do que um, um rifle de assalto e, por exemplo, do, do, de uma metralhadora Leve, por exemplo. Ó, é muito legal. Demora muito para você mirar. Demora não, né? É mais resistente. Mas, cara, assim, na hora que você, você prepara pra dar o um tiro, parece que você tá segurando, de fato, um gatilho de uma arma, sabe? É, é, é, é, é muito louco isso. Vamos, vamos mudar de, de rifle agora, né? Com um rifle mais pesadão. O tempo tá acabando. Ó. E a mesma coisa. Você sente aqui, ó. Ele é, ele é bem pouquinho, a resistência dele é bem menor do que das armas que tem uma cadência maior, né? Bem legal. E agora vamos mudar aqui de classe, e vamos trabalhar com, vamos ver as pistolas. E agora, player, vamos com as pistolas aqui. Vamos primeiro com a 1911. Mata, mata em equipe. Um pouquinho de resistência para mirar. E também um pouco de resistência aqui para atirar. A resistência dela tá entre a sniper que eu mostrei para vocês, né, com os fuzis de precisão, de precisão e com o, o as armas de de assalto. E agora vamos mudar de arma aqui, que é essa aqui, a diamante. Ó. A diamante é um pouquinho mais leve. Ó. Legal, né? Vamos mudar aqui então agora. Fazendo os testes aqui agora, player, com a shotgun... Ela tem o mesmo efeito, só que um pouco mais pesado, um pouco mais resistente da, da Sniper, tá? Ela é um, pouco, um gatilho um pouco mais duro do que o da Sniper, por exemplo. Você só encosta depois, ela já atira. E a segunda aqui é parecido com a primeira também. Parece que tem um pouco menos de resistência. Mas é bem, bem diferente. Cada arma ela tem um comportamento diferente, né? Agora, vamos, vamos olhar aqui. Aqui, Player, vamos fazer um vamos fazer o teste. Agora, Player, vamos fazer o, os testes aqui com os lançadores, tá? De foguete. Aqui, o RPG. Vamos mirar. Cara, ele ah, é bem mais resistente do que uma pistola, por exemplo. Cara, é bem duro. É bem resistente isso aqui, ó. Que maluco isso, cara. E aqui, vamos mirar aqui também é, é bem é bem resistente vamos aqui no outro cara eu tô fazendo uma força aqui cara para força assim né você não é só simplesmente por exemplo pegar e puxar é cria uma resistência tá e aqui você vê que ele dá o tic e depois Lança. Olha lá. Cara, bem legal, bem legal. E por último, vamos ver como que funciona na faca, né? Tudo bem que não é uma arma de tiro. Mas vamos ver como vai funcionar aí. Na faca. E aqui, player, vamos ver como vai funcionar na faca aqui. Enfim. Cara, olha que louco isso. Ele, ele desabilita completamente a função do gatilho não tem não tem resistência nenhuma Olha isso ó não tem resistência nenhuma e o gatilho ele está cadê ele tá habilitado e não tem resistência nenhuma Olha isso vou trocar de arma aqui ó ó tô batendo aqui não tá acontecendo nada mudo para faca ó só de encostar, já muda completamente. Animal, né? Então, player, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho. Dê sugestões aí de temas, né? De curiosidade para os próximos vídeos. Que eu coloco o nome de quem sugeriu aí do tema no vídeo também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e... Fui!